Fala galera, beleza? Aqui é o, é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou fazendo esse vídeo é, para tirar uma dúvida, né? É, a respeito de é, quantas tags eu devo utilizar para ranquear melhor o, o vídeo, né? Ou o canal, tá? mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito você possa se inscrever compartilhar com seus amigos pois o conteúdo desse vídeo pode e será interessante para eles também e lógico é como você já vai gostar desse vídeo então é, deixa seu like tá bom e lembrando que se você quiser conhecer um curso para é, aprender a ranquear vídeos a criar canais, canais de nicho, canais de games, canais de novelas, canais de entretenimentos, canais de filmes E muitos outros tópicos Então eu quero recomendar a você o curso é, ranqueamento de vídeos, o pulo do gato, do Erivelto Que é um curso de uma qualidade muito boa, que o pessoal tem gostado bastante, tem ajudado muita gente Inclusive <risos> a mim também, tá bom? E então... É o seguinte, é, as pessoas ficam na dúvida de quantas tags eu devo utilizar é, Num determinado vídeo ou no canal que seja, tá? É, bom, eu posso falar isso por experiência própria, tá? Nem sempre o número de tags significa que você vai ter é, sucesso o seu vídeo, tá? Por quê? Porque é, a primeira coisa que o YouTube vê é o conteúdo do seu vídeo, se é um conteúdo bacana, se é um conteúdo que você tem aí é, uma luz legal, um texto legal, que você não tenha muitos palavrões, é, isso no caso de nicho, tá? Porque se for um caso de entretenimento, é, isso é colocado em segundo plano. É, então, se você não tem uma série de coisas que pode atrapalhar, para que o robô entenda que aquele, é, aquele teu é, conteúdo é, não seja ofensivo, não seja é, pornográfico, etc. Existe uma série de coisas aí que o robô entende, tá? É, mas, basicamente, uh, as tags, elas entrariam aí em terceiro ou quarto plano. É, eu vi é, um vídeo aí, onde tinha ele tinha mais de 2 milhões de visualizações e não tinha nenhuma tag porque porque o conteúdo é um conteúdo procurado onde as pessoas procuram aquele conteúdo e um vai falando para o outro vai falando para o outro e o youtube vai é, oferecendo aquele vídeo a mais pessoas quanto mais pessoas vão assistindo mais ele vai visualizando e mais ele vai ranqueando então a questão de tags aí é muito é, sobressalente né é, porque não tem muito a ver não então o que é importante lembre-se bem um bom título um bom título é essencial é, para o seu vídeo para as pessoas quererem assistir seu vídeo primeira coisa segundo é uma uma boa descrição uma descrição bem feita é, com é, pelo menos de duas a três mil palavras é, e as tags, né, as tags mas procure a primeira tag que você colocar no seu vídeo seja aquela a tag é, principal que você quer ranquear aquele vídeo, por exemplo é, como é, como é, pegar um como pegar um rato na, sem é, ratoeira essa é a sua palavra-chave, como pegar um rato sem ratoeira. Então, essa palavra-chave tem que estar no seu título, tem que estar repetida pelo menos três vezes na sua descrição e tem que ser a primeira das suas tags, tá? Logo a primeira tag. Por quê? Porque o robô vai entender que a pessoa está procurando como caçar um rato sem ratoeira. É isso, tá? Então é dessa forma que você melhora o seu ranqueamento, ajudando o robô a entender o seu conteúdo e o seu título, tá bom? Espero aí que tenha sido claro, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like aí, inscreva-se, compartilhe. Se quiser conhecer o curso do Erivelto, Pulo do Gato, é o primeiro link na descrição. Clica lá que é bem legal, tá bom? Então valeu, um abraço e até mais.